Salve tropa tropical, prestem atenção Da forma que esse desgoverno do Dilma está indo, ele não vai durar muito não É erro após erro após erro Que nem com os panos maravilhosos da mente podre, eles estão conseguindo limpar Lula virou piada, não só na internet, não só entre a direita mas entre podcasts de investidores, mega multimilionários de alguns bilionários. Ele vira meme em qualquer grupo de investidor. Ele vira meme. É a realidade. Estamos numa geração e numa era onde uma imagem é compartilhada facilmente. Cara, como assim o Lula vai criar uma moeda única com a Argentina? país com 95% de inflação. Virou piada, virou tipo assim, ninguém está entendendo, não é mais o faz do L. De repente virou uma coisa macabra, de mau gosto, que as intenções cada vez verão ficar mais claras. Agora, para um governo demoniocrático cair, tá? e novamente, aqui continuaremos sendo contra qualquer ato antidemocrático, golpista ou violento, mas é importante que você entenda tem até agora pessoas um pouco desesperadas pedindo para a interversão e cadê as Forças Armadas e tem ainda gente batendo nessa tecla. Agora, a verdade é que para derrubar um governo demoniocrático, a única coisa que precisa acontecer é sua popularidade baixar para um dígito. Eu não sei qual que é a popularidade do Lula. Você não sabe qual que é a popularidade do Lula. Os institutos de pesquisas, o que faziam com Bolsonaro todo santo dia de repente esqueceram de fazer com o Lula. Repararam isso? Quando vocês viram a última pesquisa falando sobre a aprovação do governo de Dilma, do desgoverno Dilma, quando vocês ouviram alguma vez eles comentarem nesse assunto, não tem, joga para debaixo, porque se a pessoa souber que a popularidade dele está caindo depois da eleição, aí vai acelerar esse, essa descida. E aí vamos ao motivo disso tudo virar meme hoje tá <risos> meu Deus do céu isso aqui é o Brasil tropa tropical primeira obra anunciada por Dilma é um gasoduto na Argentina Hum, as pessoas esperando o Nordeste ali vai ter metrô de alta velocidade vai ter trem espalhado pelo Brasil não vamos fazer um gasoduto bilionário na Argentina Claro, quem aí quer apostar que esse gasoduto vai levar uma década para ser construído e ninguém vai ver o final dele? Ou você acha que vai ser da noite para o dia um gasoduto? Isso aqui é uma palhaçada, isso nunca vai acontecer. Não é o mérito aqui se a Argentina precisa de um gasoduto ou se temos que ajudar los hermanos que nunca fizeram merda nenhuma por nós. Não, a questão é isso nunca vai acontecer. É como as refinarias da Petrobras que custaram... Portunas ali, 900 bilhões e até hoje não tem nenhuma dela. Então isso daqui vai ser para ajudar o Alberto Fernandes, porque está precisando de advogado. Cristina Kirchner já foi presa e é só questão de tempo dele ser preso também. E aí um cara que você emprestou alguma coisa e vai estar tá na cadeia, como é que você tem esse dinheiro de volta? Mas isso não é eu, Enzo, falando. tá? Vamos ao Google Notícias, o site mais usado pelo Brasil e pelo mundo e aí você chega aqui na capa, tá? Principais notícias. Página inicial, tá bom? Capa. Já tem o Lula com o Dilma, o Dilma com o Alberto do Vale Fernandes. Lula é ironizado depois de elogiar economia argentina. Né? Ironizado, para falar pouco. E aí vem um monte de gente tentar passar o pano. Tem aqui o Felipe Neto certo ali que virou simplesmente o gabinete do amor oficial e diz assim é importante que você explique no grupo de zap da família que não há projeto nenhum para trocar a moeda brasileira por uma moeda em comum com a Argentina e outros países tá ai vai ai ai ai e você não acha isso quando você tem o próprio ah, e a própria mídia falando o oposto os caras estão tentando falar não isso não é verdade isso não existe, não, isso não vai acontecer. Moeda única? Não, né? Apesar de estar aqui em todos os sites, né? Se você dá CTRL sem moeda, tá? Cadê? Sai em todo canto. Para o Felipe Neto aqui falando. Brasil e Argentina estudam moeda comum para o comércio. Veja, moeda sul-americana não pode passar de sonho. Fora de Pernambuco, a moeda comum estudo vai substituir o real? Como ela funciona na prática? Tire suas dúvidas a moeda comum vai esbarrar em dificuldades é, é notícia em todo lugar mas não existe né Felipe Neto isso aqui não existe isso aqui é mentira desses bolsonarista tá Lula reitera estudo com a Argentina de projetos de moeda comum para transações é o próprio falando não sou show tá bem tá bem irmão não sou show e o cara ali tentando passar um plano, não isso não existe gente não é verdade não é verdade esse gasoduto, não, não. Sim, é verdade, meu querido. E o Lula é que é ironizado. O presidente Dilma foi criticado nas redes sociais. E não foi só redes sociais, não. Hoje tem os podcasts aí, vira corte, que vai para o TikTok e vira meme. Depois de elogiar a economia da Argentina durante a declaração conjunta ao lado de Alberto Fernandes. A Argentina. Terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada, dizer What? Privilégio do quê? De 94% de juros? De inflação? Esse cara é louco, mano. Esse cara é doido. Mas eu acho que ele é ver assim, as empresas falindo, as pessoas desempregadas, e ele acha que isso é uma situação privilegiada. Porque é a morte do capitalismo. Daqui a pouco a Venezuela não vai ter mais economia. A Argentina, China, todos esses não tem mais economia. É um passo a mais... Para aceitarem o bloco comum super vermelho que eles têm anunciado. Né? Não apenas na economia, na política, mas no futebol. Ah, não! Ah, não! No futebol você pode falar, cara. Mas na economia, na política. Né? Isso que acontece? Uma coisa é o seguinte: a esquerda ela é muito legal com seus aliados. Isso se mostra com o Lula prometendo 10 vezes mais para a Lei Rouanet do que para o nosso agronegócio dez vezes mais mostrando ó todos os artistas vai todos os projetos sendo aprovados de todos os artistas que passaram os últimos quatro anos com fome né? fome de milhões a gente está falando aqui e aí nós vemos a mesma coisa aqui Alberto Fernandes foi lá fez o L foi até a cadeia dele e deu apoio Lula está retribuindo olha como essa esquerda é maravilhosa né pela primeira vez torci para a Argentina ser campeã do mundo e na cara de vocês, né? Será que foi ele que mandou uma ligação e falou: não deixa o Neymar chutar o pênalti, não? Isso mostra a influência do perverso. É? A Argentina ser campeão do mundo porque eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. Foi, está bom, chega. Agora tem que ser a vez do Brasil, afirmou o presidente. Como assim, cara? Embora Lula tenha declarado que o país vizinho fechou o ano passado em situação privilegiada, a Argentina terminou 2022 com a inflação beirando 90 de copo seto. tá maluco, cara? O maior nível desde outubro de 91, quando a taxa ficou em 102,4%, veja no infográfico mais abaixo. A Argentina tem a maior inflação, isso aqui, velho, não para de crescer. Aí vem o gasoduto para tentar diminuir aí essa inflação, mas não vai dar certo, Tom. Então. Aqui um monte de gente fazendo piada, e é isso, cara, Já virou meme na internet inteira. Mano, o Lula, o Dilma, essa daqui ele se superou, hein? Mas isso daqui, como eu digo novamente, é só uma prova de que o império deles vai cair. Não tem mais só a Globo para esconder essa inflação que vai levar para a pessoa e falar: nossa, que incrível, que maravilhoso, a Argentina, vou visitar, né? Tá linda, rica. Não. Hoje você tem informação na internet. Eu não falo aqui do meu canal, não. Eu falo de tantos outros aí. Vai, vai ver investidor que eles estão falando sobre a nossa economia. Vai ver o que está acontecendo com tudo aqui. Se você gostou desse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.